Temos aqui três imagens diferentes e a minha pergunta para vocês é... Qual destas imagens poderá representar a divisão de 20 por 4? Parem o vídeo e vejam se conseguem perceber isso sozinhos. Muito bem, então vamos olhar para cada uma destas imagens e vamos pensar o que é que cada uma delas poderá representar. Por exemplo, nesta aqui, quantos círculos, quantos pontos temos aqui no total? Temos 1, 2, 3, 4 e depois temos 4 grupos de 4. Temos, portanto, 4, 8, 12, 16 pontos. Temos, então, 16 pontos ou 16 círculos. Divididos, divididos em 4 grupos, divididos em 4 grupos, cada um deles com 4 pontos, com 4 círculos. Ou seja, o que estamos a dizer é que 16 a dividir por 4 é igual a 4. Os 16 pontos, divididos em 4 grupos, vai resultar em grupos de 4 pontos cada. Ou, podemos olhar também para isto de outra forma, dizer que os 16 pontos, se forem divididos em grupos de 4 pontos cada, vai resultar em 4 grupos. E, quer seja uma interpretação, quer seja a outra, aquilo que esta imagem aqui poderá estar a representar é 16 a dividir por 4, e não 20 a dividir por 4. Então, vamos olhar para a segunda imagem. Bem, aqui temos 1, 2, 3, 4, 5 grupos e cada um desses grupos tem 1, 2, 3, 4, 5 pontos, 5 círculos. Então, nesse caso, aqui temos 25 círculos divididos em grupos de 5, divididos em grupos de 5. O que vai originar um total de 5 grupos. Ou, temos aqui 25 pontos, divididos em 5 grupos, resultando em grupos de 5 círculos cada. Mais uma vez, seja qual for a interpretação, esta imagem está a representar, ou poderá estar a representar, a divisão de 25 por 5, e não 20 a dividir por 4, como procuramos. Sobra-nos assim... Nesta imagem. Vamos então ver o que é que aqui temos. Ora, cada grupo tem 1, 2, 3, 4, 5 círculos e temos um total de 1, 2, 3, 4 grupos. Temos então 4 grupos de 5. Temos 5, 10, 15, 20 círculos. Temos então um total de 20 círculos. E estes 20 círculos estão divididos em 4 grupos iguais. E temos, então, a divisão que procurávamos. Temos 20 círculos divididos em 4 grupos iguais e isso resulta em grupos de 1, 2, 3, 4, 5 círculos cada. 20 dividido por 4 é igual a 5. E terminamos.